Tudo bem, pessoal? Muito bem, estamos chegando com você aqui mais uma vez no canal do Professor Boina, né? É, muito bem, um abraço para você, você que acompanha aí os nossos vídeos, as nossas gravações, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, né? Não se esquecendo, né, de deixar o seu joinha, se inscrever se você não é inscrito, nos ajudando aí, né, nesta caminhada, nessa empre abençoada, né? E também é, faça uma forcinha aí, né? Assiste o vídeo até o final aí para nos ajudar, né? É, isso aí vai dar incentivo aí pra gente continuar esse trabalho. Mas hoje vamos falar de Matos Nascimento, para você que é evangélico, provavelmente já conhece esse nome, né? Muito conhecido no meio evangélico e também para você que não é, você conhecer um pouquinho aí da história do cantor Matos Nascimento, Matos Nascimento, Matos do Nascimento, nome de batismo, né? É... nascido no Rio de Janeiro. Muito bem, quem é Matos Nascimento? É... ou seja, Matos Zael do Nascimento, nascido no Rio de Janeiro, hoje aos 67 anos... Simplesmente um músico profissional, né? É, foi músico convidado, tocou com os paralamas há algum tempo, os paralamas do sucesso, é uma banda de muito sucesso aí no país até hoje, né? E em 1989 simplesmente parou com a banda, né? é, saiu da banda, se é, voltando para o Evangelho, pois Matos Nascimento sempre foi. É, conhecedor da palavra, pois era filho de pastor, né? É o filho do pastor Mário Nascimento, e um dos três irmãos, é uma família grande, né? Da família Nascimento, né? Inclusive, você que é evangélico, você sabe, é, conhece alguns, né? Que depois que Matos chegou é, na carreira evangélica, o que que acontece? É, é, praticamente aí deu é, alavancamento aí na carreira dos irmãos, né? Rose Nascimento, por exemplo, é a irmã dele, é também Marcelo Nascimento, é o irmão, é outro irmão, né? Tuca Nascimento, e que também está meio sumido, né? Ultimamente é do meio evangélico, eu não sei se ainda continua, né? Porque algumas pessoas, com o decorrer do tempo, né? A fé foi se apagando e foi se afastando aí do meio evangélico, né? pois é um meio que é, tem muitas dificuldades. Né? Se a pessoa quiser andar certo, né é, ele tem muitas dificuldades para sobreviver. Eu não sei porquê, né? É, pois a pessoa andando certinho, ele tem dificuldades é, financeiras para sobreviver. Agora, as, outros não, né? Tem alguns pilantras aí, tem se chegado nesse meio e tem se, é, sobrevivido até demais, né? É, e depois aparece na televisão aí, mostrando aí, né? É, belíssimas coberturas e outras coisas mais é, Que foi adquirido em cima das costas dos irmãos Isso aí é claro, né? é uma co coisa que não deve se fazer né? é Explorar o evangelho Mas não é o caso do Matos né? Matos Nascimento, hoje aos 67 anos Hoje vive uma vida tranquila Pois trabalhou muito para isso né? Em 89, quando se separou da banda Os Paralamas do Sucesso é, Voltou para Jesus voltou para a igreja e começou aí, né, é, começou aí uma, uma carreira evangélica, é, na época ainda muito simples, é, foi lançado aí para uma gravadora que nem nome tinha, né? Foi, a gravadora abriu simplesmente para lançar Matos, é, a gravadora Lírio dos Vales, não, não, não, não foi a Lírio dos Vales não, né, é, simplesmente agora é, me, me fugiu da memória, né, mas... Era uma gravadora muito simples, a Rosa, é da Rosa de Saron, né? É gravadora Rosa de Sarão, que depois que ele saiu dessa gravadora, inclusive a, a, a gravadora acabou, né? É, acabou, não prosseguiu. É, praticamente o, o carro-chefe da gravadora era Matos Nascimento na época, né? Mas é, lançou, foi, se lançou em 1989 pela gravadora Rosa de Saron e de repente explodiu nacionalmente, né? explodiu nacionalmente é, na época que eu, com o disco Quer Vitória é, esse era o carro-chefe do disco essa música era o carro-chefe né e praticamente começou -se a se tocar no país inteiro até então eu não conhecia na época eu, eu trabalhava de representante da gravadora Recanto dos Evangélicos na cidade de Ribeirão Preto eu não conhecia uma vez chegando de viagem eu fui informado que essa pessoa estaria na cidade de Sertãozinho, né? uma, uma cidade do interior paulista, e que anteriormente tocou na banda Os Paralamas do Sucesso. Né? Fiquei curioso, fiquei curioso, peguei um ônibus, é, telefonei para aquela cidade, fiz uma reserva de hotel, falei, esse negócio vai acabar à tarde, e fui até aquela cidade para conhecer. É, não, mas não botando muita confiança. Eu achava que praticamente era mais um, né? Mais um dos cantores aí que entrava no meio gospel não para fazer a diferença, igual Matos chegou para fazer a diferença, né? Logo no começo de carreira é, fui surpreendido naquela cidade. Né? Eu cheguei no, numa pequena quadra de esportes e aonde aquilo ali estava entupetado de gente, mais gente demais da conta. E quando o, a pessoa referente à igreja que estava fazendo aquele trabalho Estava é, lá na frente é, Chamou, é, vamos agora receber o cantor Matos Nascimento Que todo mundo esperava que ele ia entrar pela frente dos, é, No palanque que fizeram Ele entrou no meio do povo Entrou no meio do povo usando um microfone sem fio Cantando e cumprimentando todo mundo essa é uma das referências de Matos Nascimento, sempre foi Deus do começo, Deus do começo da carreira, é, a, a humildade, a simplidade, é uma pessoa dada com o povo, naquela época, é, começando mesmo, né, é, a carreira é, evangélica, muito dada com o povo, entrou cantando, foi uma noite espetacular, é, cada vez que ele se apresentava aqui na região de Ribeirão Preto, Cada vez que ele vinha aqui, o, o sucesso dele explodia mais, porque é uma pessoa que sempre, sempre foi muito dado, muito simples, muito humilde. É, uma pessoa que tem uma sabedoria, sabedoria fora do comum, tanto para cantar como para tocar. Toca tudo quanto é tipo de instrumento. Mas até então o Sertãozinho foi, é, eu conheci pela primeira vez, fui lá, participei da apresentação mais tarde, veio outra apresentação agora em Ribeirão Preto, naquela época deveria ter o quê? umas 400 pessoas nessa apresentação. Ribeirão Preto já era num local que cabia 4 mil pessoas, é, algum tempo depois, cheguei lá, tinha 4 mil sentados e mais umas 500 entupetado em pé e assim por diante. É, e o Brasil, praticamente, nacionalmente, começou a correr e correr, e mais e gente e mais gente. E, enfim, Matos Nascimento se tornou um fenômeno gospel no Brasil. De 1989 em diante, só falava em Matos. É, os cantores evangélicos que, na realidade, cantavam, cantavam bem, conseguiu sobreviver na área. Agora, aqueles que estavam ali, ali fazendo média para ver se ia para frente é, praticamente caiu, né? Que é, caiu porque só dava matos, só vendia matos nascimento. cimento. A gravadora Rosa de Sáro na época praticamente não conseguia produzir, sempre estava em falta material porque não conseguia produzir o suficiente é, para sustentar as vendas. É, praticamente em 1990, é, nos meados de 1990 houve uma abertura de uma nova gravadora. É, Nancel Produções é, de, um, de uma pessoa que, Com o nome de Nando as, as pessoas falam sobre Nando é, Não temos é, Relatos aí do, do sobrenome Que começou a produzir Matos Nascimento Produziu um disco ao vivo na época Uma grande apresentação Muito bem gravado estru, é, o Instrumental canto, Músicas é, Um espetáculo de, de, de Apresentação é, um estouro em todo o Brasil, vendia demais da conta, é, Rei dos Reis, é, mais tarde veio o um lançamento Rei dos Reis, que ele teve a participação dos músicos, dos Paralamas do Sucesso, tocando nesse mesmo disco, também foi muito vendido, enfim, gente, uma loucura, uma loucura, alguém que veio do mundo secular, é, para o meio gospel, todo mundo falava, ó, isso aí é só fogo de paia. Isso aí é fogo de paia, não vai continuar. É, pessoas que vêm de lá não vai continuar. E aquela murmuração, aquela coisa aíada, e o homem só vendia. É, nos, de 1989 até 1993, 94, só existia um nome no meio dos cantores evangélicos no Brasil: Matos Nascimento. Era Matos para Lá e Matos para Cá, e quem tinha sobrenome Nascimento também. É, provocava o mesmo embalo né? Começava a, a embalar a carreira Porque, não sei, acho que as pessoas pensavam é, Que esse nome era referente Era da, da família dele né? Rosso Nascimento Que já tinha começado a gravar alguma coisa No, no, no comecinho dos anos 90 é, No comecinho ninguém queria saber Na hora que surgiu Matos Embalou, subiu, explodiu pra cima Marcelo Nascimento Com uma voz espetacular também Canta muito mas outro estilo é, também subiu, é, ficou conhecido nacionalmente. Mas Matos, é, diferentemente dos seus irmãos, né, tem uma, um diferenciamento, né? é, um diferenci... é, é, é diferenciado, é um estilo diferente de cantar, é um... ele praticamente no local aonde se apresenta, ele faz música em cima do palanque, ele na hora como é, é, canta uma música, é, referente à cidade, eu por várias vezes tive em apresentação com Matos Nascimento, na região de Ribeirão Preto, e todas as apresentações acumulam muita gente, ele não muda nada, em 2017 ele voltou à cidade de Cravinhos, eu estou falando de 89 para 2017, são muitos anos, ele já estava bem de situação, estava muito rico, e hoje tem a sua própria produtora, de disco, né? não precisa mais ser explorado Pelas gra gravadoras né? é, Pois até a, a, a famosa Gravadora da Rede Globo de Televisão né? A Som Livre Chegou a, a ter contrato Por um ano com ele é, Para fazer uma produção Mas ele não, não, não parou muito lá né? Porque todo mundo sabe né? Que produção da, da Som Livre é problema Para é, todos que entram lá Se não se, se Contaminar com as podridão da Globo não fica, né? E assim por diante, né? Hoje, com quase 70 anos de idade, mais de 75 discos gravados no Brasil, muito sucesso, não se baseia só em sucessos do passado, porque tem cantores que começam carreira, explode com um disco, depois nunca mais consegue fazer um disco que embala, e fica vivendo lá daquela, daquela música, lá do passado, né? Matos está sempre se renovando, está sempre fazendo música nova, de vez em quando regrava um sucesso do passado, mas está sempre inovando, está sempre fazendo coisas maravilhosas para o povo de Deus e nunca, nunca praticamente é, abandonou aí, a, desprezou os, os seus amigos por causa de religião, né? Enfim, é um tipo de pessoa que Dá exemplo para muita gente, né? Porque tem pessoas que acham que é, é porque é religioso, ele, tem, ele é mais do que o outro, ele é mais do que a pessoa que está lá no mundo secular. Né? Não tem nada disso, né? Inclusive, Matos Nascimento, se você é, é para puxar na internet, você vai ver alguns vídeos dele tocando com os paralamas do sucesso no Faustão, o próprio Faustão falando que ele era um dos melhores músicos. É, praticamente do mundo, é, nesse sentido. O homem toca demais, mesmo daquela época até hoje, é, em Ribeirão Preto, quando ele, eu lembro quando ele veio fazer uma apresentação num lugar chamado Cava do Bosque, é, cabe 4 mil pessoas sentadas e tinha mais de 500, a base de 500, 600 pessoas em pé. É, a banda é, dele, ele tinha vindo de avião para descansar um pouco mais, que ele estava viajando praticamente o mês todo, é, naquela época, e a banda tinha vindo de carro, deu um problema nos veículos, eles deram uma, deu uma atrasada para chegar, e simplesmente a acaba casa lotada, né? É, ele não esquenta a cabeça não, ele... Ah, vão, deu, deu o horário, o pessoal vai demorar um pouquinho para chegar, está atrasado, mas vamos cantar. E sentou na bateria, tocando bateria e cantando, e aquela alegria e fazendo aquele espetáculo, é uma pessoa que sempre entrou na, nos palanques, não tem horário para sair. É, tem horário, ele entra no horário certo, mas não tem horário para acabar, porque ele canta, canta até o povo cansar, né? É, Sertãozinho, por exemplo, é, a última apresentação que ele fez em Sertãozinho, é, acabou a apresentação, era uma hora da manhã, né? É, inclusive, houve um, houve um problema técnico lá na época, né? que o pessoal, que a empresa que eles encomendaram o som, é, o som profissional, não entregou o som, e era, acho que era nove e meia da noite, e não tinha começado a apresentação ainda. Eu lembro que o pessoal, como todos os lugares, né, o pessoal começa a se revoltar. Né? É, no meio do evangelho também tem isso. É, começaram a se revoltar, começaram a, a, a, a murmurar, ele entrou lá na frente e falou, gente, aconteceu isso assim assim. Mas eu já falei, pastor, traz o som da igreja, que apesar de som da, da igreja não ter um som de qualidade para poder é, fazer uma, uma apresentação profissional, mas nós vamos estourar esse som, nós vamos tocar e vamos, vamos cantar até não querer mais. Instalaram o um pequeno somzinho da igreja lá, foi, esse acabar a uma da madrugada. É, cantou e todo mundo ficou feliz, ninguém queria ir embora. Enfim, é alguém que veio do mundo secular para fazer a diferença. Mata os nascimentos, todos os lançamentos que grava é recorde de venda em todos os tempos. É, já gravou com alguns cantores evangélicos, é claro que nem todos têm a capacidade de cantar, pois a, é, com ele, pois a voz dele. É, excepcionalmente, né, uma voz que faz a diferença né? Mas, humildade, simplidade Tem muitas músicas de sucesso Só a composição dele é, São várias músicas Ele não grava música de outra pessoa Pois tem a capacidade de, é, de fazer músicas assim, na brincadeira né? é, Na brincadeira Em Ribeirão Preto, quando teve quando teve para apresentação, eu lembro que a gente trabalhava numa, numa pequena FM na época, que inclusive a FM que estava trazendo ele em Ribeirão Preto, é, simplesmente antes da apresentação, uma das vezes que ele teve em Ribeirão Preto, ele, ele foi tomar sorvete lá no centro de Ribeirão, andando a pé, nunca andou com segurança, né? É, nunca se preocupou com isso, é, praticamente é uma pessoa igual o Presidente da República de hoje, né? não se preocupa com esse tipo de bobagem, agora, é, alguns cantores aí que é só subir um pouquinho, só começar a ser um pouquinho conhecido Já, já começa com essas palhaçadas Eu lembro que o, é, lá em Cravinhos, né, a Prefeitura Municipal trouxe uma cantora Que é, foi recém-lançada aí no Brasil Tinha um contrato aí com uma gravadora da, da, do Sistema Universal E simplesmente ela exigiu 10 seguranças para poder subir no palanque, parecia uma, uma estrela internacional, né? Mas só que esse tipo de pessoa é aquele negócio, né? Começa a ser conhecido, vem, passa e nunca mais nem se ouve falar, né? Eu não vou comentar o nome aqui, né? Porque todo mundo sabe né? que esse país, qualquer coisinha, é, vou, vou processar, né? Vou processar. Mas é dessa maneira, né? Essas pessoas é passageiro. Tem pessoas que vêm, passam e nunca mais se ouve falar, pois. Vem para fazer muita gracinha, né? Agora o profissional, o homem de Deus, que realmente é de Deus, ele é honrado por Deus, está aí, né? Matos Nascimento veio para o nosso meio aí em 1989, e nós estamos aí gravando aí hoje é, em 2021, em plena pandemia ainda, né? E o homem está aí, né? Agora eu acabei de acessar o site dele e ele está. Com o último lançamento aí pelos meios digitais, né? São mais de 70 discos gravados, gente Não é brincadeira não, hein? É, não é brincadeira não Muitos discos, milhões de discos vendidos até hoje Naquela época ele ficou por uma base uns 3 a 4 anos no auge é, Na época como que começou a entrar no, no, no Brasil aí o Diante do Trono, né? E aí começou a acalmar o movimento do Matos, foi acalmando, acalmando, e diante do trono ficou algum tempo também, né? É, mas, como eu falo, né, tudo passa, né? Tudo passa diante do trono hoje, nem se ouve falar mais desse povo, né? Não sei nem estar está junto mais. Pois, é, na época cantava muito bem, evidentemente, mas começou a cobrar um cachê exorbitante, né? ou seja, de obra de Deus, começou a ser obra deles mesmo. Infelizmente, é isso, né? No meio gospel, é, poucas pessoas se salvam nesse sentido, que todos entram e acham que tem que ficar milionário através da palavra de Deus, né? Tem um outro que é, mais tarde veio falando que era de banda é, secular, nunca provou isso, né? E também caiu do puleiro, não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo que andou falando umas bobagens numa apresentação evangélica, se queimou e não conseguiu levantar mais. É, o cara bateu no peito igual o Tarzano, falando que era o melhor, né? Ele era o melhor no meio do gospel, né? Não existia outro igual ele. Hoje nem se fala mais o nome dele. Graças a Deus, né? Essas mundiças têm de é, sair do nosso meio mesmo. Gente, Matos Nascimento. É, umas... Praticamente um, um ícone nacional no meio gospel, que está aí até hoje. Se você quiser ouvir um pouco das músicas dele, eu não vou colocar a música dele aqui por, por causa dos direitos autorais, evidentemente, né? É, mas você, é só você digitar aí no, no, no YouTube né que está lotado de música dele. Né? Inclusive ele com os paralamas, naquela época. Você, se você quiser confirmar, você pode... É, Digitar e Matos Nascimento com os Paralamas ou Matos Nascimento hoje em dia, né? É, que está cheio aí de, de lançamentos aí para você ouvir, tá bom? É, inclusive, a, de tamanha a humildade que é esse homem, né? Eu, eu praticamente em 1993 eu, eu liguei com né, telefone de contato para ver como é que fie, f, faria para trazer ele em Ribeirão Preto. Simplesmente o um homem pega e atende o telefone, né? atendeu o telefone, conversou uns 50 minutos comigo, e eu ainda perguntei para ele, mas eu, eu, para mim é a minha surpresa, né? o senhor é uma pessoa tão solicitada pelo Brasil, que atendeu o telefone no escritório, ele falou, não, não tem nada a ver, não, não. simplesmente eu estava em casa hoje, minha secretária, ela ficou, pegou uma gripe e eu estou aqui. E é assim mesmo que funciona a coisa, né? Homem de Deus é assim mesmo. Gente, aquele abraço... Que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? você que me ouviu até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal, né? Um forte abraço a todos, que Deus abençoe, gente. Tchau, tchau!